Dia 12 de Agosto, Domingão, Dia dos Pais. De descer a serra da Yumas. Esse morrinho que vocês estão vendo aí na vossa frente. Olha você que me filma? <risos> é, Pete. Ah, o doutor Randal é. Ó, vou pegar, eu vou pegar três inscritos no YouTube aqui. tão é. <risos> esqueci E aí, Fabrício? Aí, Osmar! Vamos! Colinho! Fala, Randãozinho! Fala aí, Fernandinho, na tampa da marmita! Fala, Randão! E aí, Val? Subiu fácil! O pessoal de Itacoaritinga chama essa serrinha de tampa de marmita. Eu acho que, que soa mais que a tampa da marmita. Aí, garoto! Olha aí, bom dia! Aí, atleta! Desceu ali no primeiro topinho. Ali. Conseguiu! De novo, agora vai chegar. Vai, Vai, parabéns! Não, muito leve tá? Não vi. É. Ah, deu pra ver esse Olha, eu, eu também. Eu bem curto o pedal Aí vai, depois eu vi. Ah.